Associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis podem se habilitar para participar do programa de coleta de resíduos da Justiça do Trabalho Mato Grossense. As coletas serão feitas nas unidades do interior de Mato Grosso que tenham uma vara trabalhista. Poderão participar as instituições que sejam regularmente constituídas, com atividades voltadas à preservação do meio ambiente e educação ambiental, em especial na área de resíduos sólidos. O edital, com todas as informações sobre o assunto, está disponível no site do TRT de Mato Grosso. A vara do trabalho de Confresa fez a liberação de R$ 560 mil reais para projetos sociais. O montante foi destinado à obra coping de Mato Grosso, com sede em Rondonópolis. O dinheiro está custeando o projeto Realizando Sonhos, Transformando Vidas, que está disponibilizando cursos profissionalizantes na área de estética para 20 transexuais e travestis em situação de vulnerabilidade social do município. A APA de Barra do Garças também recebeu uma parte do dinheiro que foi usada para a compra de uma van para transporte dos alunos. O montante repassado das duas instituições corresponde às duas primeiras parcelas que a empresa JBS depositou como parte de um acordo judicial ajuizado no valor de 2,8 milhões de reais. O acordo garante a quitação de multas por descumprimento do termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho. Uma cozinheira demitida, quando estava grávida, conseguiu a garantia de emprego na Justiça, mesmo não apresentando a certidão de nascimento no início da ação. A certidão é uma prova para se calcular o fim do período de estabilidade e, por isso, o pedido havia sido negado na vara do trabalho de água Boa. Em recurso apresentado à segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, a decisão foi revertida, pois, de acordo com as provas apresentadas no processo, a trabalhadora ainda estava com 18 semanas de gravidez quando ajuizou a ação e, por isso, não tinha certidão de nascimento. O direito à estabilidade reconhecido, e uma vez que a trabalhadora não foi reintegrada ao trabalho, o empregador deverá pagar o equivalente à soma dos salários e benefícios referentes ao período desde a data do término do contrato até o fim da estabilidade.